Aqui, inclusive, está tocando, não sei se vocês ouvem, está tocando sino. O sino. Aqui, <risos> uhum. no, no lado, tem crianças jogando futebol, talvez vocês ouçam também. Eu até pensei antes, nossa, tem bastante barulho, mas como a gente ia falar de Jesus, eu pensei, bom, Jesus, ele falava para deixar uh, vir as crianças, deixa as crianças expressarem a leveza, é. a pureza uhum. delas. Então, tá tudo certo. E, sim, as pessoas sempre perguntam isso, e só voltando naquele, naquele assunto uh, que estava falando sobre, sobre o planeta ir, o planeta fazer esse melhoramento. Sim. E eu até comentava em algumas lives, eu dizia assim, tem assuntos que, que eu, às vezes, eu não gosto até de vir falar novamente porque... Porque eles parecem repetitivos, sabe? Eles ficam sempre. E aí eu até questiono aqui, o Charim questiona algumas coisas e, e vem assim, uh, uh... não, mas é isso, é isso que precisa ser abordado. Então, voltando novamente né, a um assunto que eu sempre falo, é questão que sempre vinha o posicionamento, a questão de conexão. O que é esse posicionamento, essa conexão? É como você escolhe fazer esse processo. Por quê? O mundo ele está cheio de pessoas, cheio de situações, de vivências e precisam ser feitas todas essas curas. E, e dentro disso, existem pessoas que vão se conectando, que vão se posicionando em visualizar, em viver, em sentir o que já é mais belo, o que já está em modificação e transformação. Lá fora, a gente fala lá fora existe todo, a gente fala, não, saia da sua casa, né, da sua casa, uh, existe todo um barulho, existe toda uma confusão, existe toda um, uma movimentação, tá? que também não quer que, que essas energias novas adentrem, até numa live passada eu falei, o porquê se, se deturpa tanto as crianças, o porquê, é porque elas trazem o novo, elas trazem já as frequências elevadas, elas mudam a grade planetária, elas fazem uma série de coisas. Então, assim, é lógico que no mundo existem muitas coisas acontecendo, existem muitas escolhas sendo feitas nesse momento, e existe uhum. aonde cada um de nós está querendo se conectar, como nós queremos passar por isso. Então, assim... Cada um vai escolhendo e vai se posicionando onde quer. O caos ele existe, inclusive para vir a a bonança para virá, ela vem depois da tempestade. Ela vem depois que esse caos faz a limpeza necessária. Então assim a gente sempre brincava assim que o universo primeiro ele fazia um convite gentil para você fazer a sua depois ele empurrava e até a gente falou assim muitas pessoas elas Talvez não conseguem ainda enxergar, visualizar, estar percebendo essas mudanças e precisam, muitas vezes, o processo de despertar para muitas pessoas foi assim e para outras tantas vai ser chegar perto do seu próprio precipício, onde ali ela faz a sua movimentação. Mas voltando aqui para as crianças, né voltando para, aliás, <risos> para as crianças, voltando <risos> para quando Jesus vai vir, uh, informações, por exemplo, que, que eu tenho é que ele está por aqui, Uh, existem, isso uhum. eu já trouxe também em live, que eram quatro crianças que já estão encarnadas fractais deles, uma em cada uhum. continente, já fazendo um ancoramento uh, muito elevado dessas frequências, assim como tem muitos outros, não é, é só uh, isso. Porque a nossa mente ela tenta ser linear, né? Não, então é isso que vai resolver a parada para a gente? Não, é a gente que vai resolver a parada, cada um é. por si, é a frequência, é a vibração mas até alguém perguntou aqui passou o comentário então o caos é bom apesar de tudo sim é o caos claro. não tem como é, é aquela analogia que a gente faz imagina que você comprou um terreno você quer construir uma casa em cima você não sai erguendo a casa primeiro uhum. vem, terreno faz tudo que é, necessário, é o que está e é resto. um caos total, total é uma total. lamazeira toda né uhum. Sabe, Henrique, eu voltei... Uh, eu faço muita conexão com, com criança interior, com a minha criança interior. Eu volto muito no, no tempo, sabe? E, e faço as conversas com os meus vários eus. E uh, eu voltei para a de três anos. E eu fiz essa pergunta que todo mundo me faz, né? Como é que Jesus vai voltar? E eu perguntei para a de três anos, como é que Jesus vai voltar? Ela falou assim, Jesus vai voltar nas nuvenzinhas da cabeça de cada pessoa. <risos> E eu falava, o que, que eram essas nuvenzinhas? Essas nuvenzinhas são os pensamentos das pessoas. Então, Jesus vai voltar através da, de todas essas mensagens que a gente está tendo, esses, esses insights, né? esses pensamentos que nós temos, mas os pensamentos positivos, são os pensamentos que, que nos agregam alguma coisa, não aqueles pensamentos que vêm só deturpar toda uma história, né? Mas os pensamentos positivos, os pensamentos que agregam. É ali que Jesus vai voltar, e é ali que ele já voltou. Então, essa conscientização todas que nós, que nós estamos tendo é a volta de Jesus. Jesus é a conscientização, né? E, é, e, e Jesus é o nosso eu, maior então quando a gente se conscientiza através da de nos desconectarmos, na verdade da, dessa prisão mental é aí que nós vamos sentir a volta de Jesus e não tem como a gente não sentir a paz a alegria a liberdade e, e tudo aquilo que que nos nos faz sentir criança novamente do que nos conectarmos com a essência de Jesus, com essa mente crística que é puro amor. Não se resume em outra palavra a não ser amor, a mente crística. Né? Estamos aqui simplesmente para amar, então quando a gente toma consciência disso que estamos somente aqui para amar, a gente se desapega desses julgamentos, definições de polaridades negativa, positiva. A gente só está aqui para amar, né? então vamos amar. E essa é a volta de Cristo. E todos nós temos o direito de, de perceber a volta de Cristo. Então, se as pessoas ainda estão vendo muito caos lá fora, muita guerra, é a percepção da pessoa. A partir do momento em que você se torna o amor, se você se torna essa essência crística, você não vai mais ver tanto caos lá fora, você vai ver o amor. Com o caos é igual a natureza, você anda pela floresta e você vê o amor no caos ali, né? Como que os galhos, eles, eles vão se entrelaçando, mó caos, mas é puro amor, é a, é a organização no caos que eu vejo na floresta. Então, é isso. Quando a gente tem esse coração voltado né, para o amor, a gente só vai ver o amor em todos os lugares, por mais que esteja o maior caos, mas tudo está sendo preparado e tudo é por amor, né? Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. E você vê que uh, nesse processo de depuração, nesse, acero, né, nesse processo que a gente vai analisando de transformação de cada um de nós e, e do planeta né, como um todo, uh, que a gente pode chegar na conclusão que nós fizemos a bagunça uhum. e nós precisamos consertar a bagunça, seria mais é. ou menos isso. Para quem se recorda, para quem já leu, o livro, porque eu acredito que a maioria que entra nos assuntos espirituais adora o Chico Xavier. Uhum. E o Chico, ele tinha o, o livro, aquele o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Onde lá é relatado né essa transferência do seu evangelho lá da região da Palestina para o Brasil. E, mas o que eu quero falar dessa desse livro, dessa parte que veio através do Chico, é em determinado trecho lá, onde ele busca, ele faz uma... está lá naquela reunião com Eliel, com Ismael, né? para quem não sabe também, Eliel é o, o dirigente planetário, Ismael, o dirigente do Brasil, está tendo aquela reunião, ele diz, busque um espírito de elevada nobreza, caráter, exemplo de uh, tudo mais, e ele sugere trazer, eu, eu não me lembro o nome só, do, da, do, do, do, do, do, não é do personagem, da pessoa lá. Mas ele escolhe justamente o soldado que enfiou a lança no seu coração. E nesse, lógico, estou falando aqui como está no livro, esse soldado que fez isso acaba sendo escolhido para ser Dom Pedro I, vir aqui, iniciar esse processo uhum. então, exemplo de nobreza de caráter Longinos, exatamente Que o pessoal me ajudando aqui, o Mark é? Longinos, foi o escolhido então uhum. todos nós em algum momento fomos os Longinos todos uhum. nós estamos fazendo exatamente esses processos tendo oportunidades de nos curarmos de limparmos, vamos dizer assim, a nossa bagunça, de estarmos adentrando a, ao que o Cristo quis nos trazer, o nosso Sim. coração, tocar, limpar. Então, uh, quis comentar esse trechinho, né, justamente para você ver que as oportunidades, Jesus, né, uh, são assim, uhum. é no amor, é na... na, na no Novo Dia. Toda, todo dia é um dia novo, é uma oportunidade nova. Então, perguntando o nome do livro, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Inclusive, é um livro, ele é riquíssimo, assim, de conhecimento. Uhum. Riquíssimo de conhecimento, comentando uma partezinha, né? E, e aí a gente vê, trazendo já um, uma parte desse entendimento, que veio através do Chico, essa... essa essa obra, mostrando como que são esses planejamentos e como que são essas oportunidades. A gente falou antes sobre o Saulo de Tarso, né? existem livros também trazendo sobre essa temática, Paulo Estevam, não sei se você já leu, que é, não. é onde é relatada essa história, e uhum. depois ele volta né como escravo, você vê como que, como que é a, a, as coisas, né? Mas, enfim, só para a gente... Uhum. Isso tudo aconteceu lá atrás, isso tudo... foi Mas para trazer aqui um entendimento de como hoje nós também estamos tendo oportunidades envoltos de bastante tecnologia, envoltos de bastante transformação, tudo está tendo uma velocidade muito rápida, tudo pode ser transformado muito rápido. Então... Aí a gente consegue ir entendendo assim o quão grandioso é esse momento para a gente estar aqui é. encarnados e uhum. numa data como a de hoje celebrando ressurreição. Então que fique esse, esse é, legal. Uhum. é essa reflexão para hoje. É, e também falando de ressurreição, que nós estamos aqui para poder renascer, né? O renascer, nos iluminarmos. E me veio agora uma, uma mensagem muito bonita, porque quem é que disse que para renascer a gente não iria sentir dor? Porque imagina só, estamos uma vida inteira acumulando informações, vivendo... É, em um sistema, né, com crenças, acreditando que tudo isso é a realidade, e de repente a gente faz uma escolha em renascer. Não, eu vou, eu escolho agora em ser um novo humano, um novo humano que somente é amor, que só sabe amar. Então o ser humano que só sabe amar, ele não vai mais viver aquelas crenças que ele acreditou, aquela prisão que nos colocaram, né? Então é necessário o escolher em renascer. E aí, olha só que, que lindo, né, Jesus, ele também passou pela dor, né, ele, ele, ele escolheu esse caminho de passar mensagem, ele escolheu o caminho do amor, ele escolheu em não desistir, né, desse caminho, e quando ele estava lá na cruz, ele já não estava mais aguentando, ele disse, é, Elohim, Elohim, Lamai Sabatani, isso quer dizer, pai, por que que você me abandonou? Né? então até Jesus que estava lá na cruz que, que, que deu a vida né, por, por todos ele sentiu a dor e até ele ele se sentiu abandonado, então se Jesus passou pela dor e se sentiu abandonado a gente também vai quando a gente faz a escolha, também dói mas é, ninguém prometeu que não iria doer, mas que valeria a pena então vale a pena a gente continuar nesse caminho por mais que seja doloroso né aprender tudo de novo deletar todo o sistema, mas vale a pena, porque ali a gente vai ao encontro da fonte da vida, o amor absoluto, o amor incondicional, aquilo que somos, né? Então, como é lindo a gente, a gente ter o exemplo do grande mestre na nossa vida e saber que podemos fazer o mesmo caminho, mas sem sentir essa dor da crucificação, mas saber que nós temos toda, toda a capacidade e a força de encararmos aquilo que está por vir, porque vale a pena. A vida vale a pena, e essa reconexão é o caminho através do coração. Uma pessoa fez uma pergunta aqui, como chegarmos até o coração? A gente conversou um pouquinho sobre isso no começo, mas é somente no, nos desconectarmos do mundo lá fora. O que, que é o mundo lá fora? É não dar mais atenção para as coisas que dizem, não filtrem o que vocês olhem, olham, né? Não, não dão atenção muito para pra noticiar, para as coisas que estão querendo vender para vocês, porque as informações que estão querendo passar é realmente para que você fique no medo. As pessoas que, que são afastadas do amor, da sua essência, são pessoas que vivem no medo. E quanto mais você se embola naquelas, naqueles noticiários, nas tragédias, mais você se afasta da essência que você é. Então, para que você consiga chegar de volta ao coração, para a casa do pai, é necessário a desconexão de tudo que estão te mostrando lá fora. Né? Então, essa é a, é a maneira mais simples de você se reconectar com você. Para se conectar, é preciso desconectar. Então, é isso. Exatamente. Exatamente. Quando, quando a gente vai buscar, o, enfim, algum entendimento, algum raciocínio, até eu... Pego, uso bastante aquela frase que o Emmanuel dizia, ele dizia assim, em vários momentos vocês vão se perder nas palavras, Porque, e para mim isso é, é super importante, essa frase do Emmanuel, no sentido assim, que cada um vai trazer a sua forma de entendimento, cada alma traz as suas vivências, traz uh, as suas memórias do que ela já expressou como alma, e em muitos momentos nós vamos estar falando de coisas similares. Observem, por exemplo, igrejas, religiões. Uh, muitas vezes estão falando da mesma coisa, mas trazendo enredos, contextos diferentes. Onde, por isso a gente gosta muito de usar essa frase por aqui, só o amor é real. Porque quando nós vamos buscar, sabe? Não, mas o fulano lá diz tal coisa. E então aquilo deve ser o real, não? Mas daí a Karen disse tal coisa, daí lá o outro falou tal coisa. Quem realmente está dizendo a, a verdade? E a verdade ela é uma comunhão, uma conexão de todas essas coisas, no sentido que nós, nos, nós temos uma linearidade de pensamento, nós temos uma forma ainda linear, que poderia dizer. Uh, newtoniana de buscar entender as coisas aqui. Uhum. E, e aí, muitas vezes, a gente vai lá, tá pegando aqui o, o, o que muitas pessoas estavam comentando, até né, Com Luz, A gente vai, começa um processo. E dentro desse processo, a gente começa a expressar amorosidade, a gente começa a expressar uma série de coisas, tá? E vai indo. E a gente diz assim, bom, estou numa pegada muito boa aqui, não estou sentindo raiva, estou conseguindo fazer conexões, ou seja, me conectei com o meu coração. Uhum. E daqui a pouco você leva um... Uma é. pequena escorregada. Pronto, acabou. Não acredito mais onde que está esse amor, se foi. Entende? Então, assim... Isso faz parte da própria subida da consciência. Nós vamos ter momentos e vamos ter momentos. E eu acho importante até, assim a gente tem, querendo ou não, nós estamos aqui ao vivo, tem quantas pessoas assistindo aqui com os dois canais juntos, e querendo ou não, nós temos também responsabilidades em estarmos aqui dizendo palavras onde pessoas estão nos assistindo. E nós passamos por isso tudo também. Nós temos momentos bons, temos momentos não tão bons, temos hum. dias que a energia que a gente sente ela está super alta, tem outras que não está tanto. Hoje nós tivemos a, a ressonância Schumann passando de 45 Hz, depois entrando em blackout também. Espera <risos> aí, você está sem som, Henrique. <risos> ligou ah, tá só assim, de não pega. Voltou. <risos> voltou. A gente vê várias perguntas, várias coisas. Quase derrubei tudo aqui. Até. E... Muita emoção. Eu até, eu até, uh, o, o pessoal não sabe, mas com a Karen eu já comentei isso aqui, porque eu já mandei uma foto para ela aqui. Eu, como eu estou aqui em tubarão, vamos dizer, tudo adaptado aqui, as coisas estão em cima de uma caixa aqui, de uma caixa de uma panela de pressão. Está né? tudo certo. Está tudo não, certo. A gente é, mas, voltando, mas voltando ali, nós todos estamos fazendo esse processo. Não tem, sim alguém que está melhor, pior, né? Nós estamos fazendo esse processo. O que vai diferenciando é porque nós vamos uh, subindo e vamos dizer assim, daqui a pouco, aquelas coisas que lá atrás elas te incomodavam mais, você sentia um pouco mais aquilo, deixar mais triste, deixar... talvez já não deixem mais, porque aquilo curou, aquilo transmutou, fez a sua ressurreição interna daquela, daquilo que precisava. É, aqui com Só para voltar aqui, né eu, eu fui fazer aqui com o braço, dei um tapa no <risos> microfone... Calma, desmudei. Henrique, calma, cocada. o um notebook, <risos> só não pode explodir a panela. <risos> eu, nem, eu nem te mandei a foto aqui, mas o meu laptop está em cima de um balde. <risos> então tá tudo certo com todo mundo. Está tudo certo, Henrique. É uma, nossa, é um away aqui para mim também com os aparelhos. O que eu queria comentar aqui, gente, é porque... Cada um conta uma história, tá? É como eu falei para vocês, tudo é história. O ser humano aqui na terceira dimensão precisa de um teatro para que ele consiga dar continuidade à sua vida aqui. Então, cada um vai contar uma história. Só que a única coisa que eu pergunto para vocês, será que uma história diferente da outra vai conseguir apagar a força de Jesus? a energia de Jesus, importa alguma coisa, como é que foi, como é que não foi, para mim não importa, o que importa é a mensagem que chega até o meu coração e eu compreendo a mensagem, que é a mensagem do amor, a mensagem da volta para a casa do pai. Então, para mim, gente, eu escuto todas as histórias que me contam, mas para mim não faz diferença alguma, ai, ah, Jesus não foi crucificado, e daí a força dele continua sendo a mesma, né? Se ele foi crucificado ou não, como é que foi? Gente, eu nunca indago essas coisas, porque eu sei quem é Jesus. Eu conheço a energia dele, e a energia dele está em mim. Nós estamos todos com a energia de Cristo em nós. Então, como foi a história ou não, não se apeguem a isso. Se apeguem apenas ao amor de Cristo, e a mensagem que ele veio passar para nós. É só isso. Quanto mais vocês escutarem o que te passam lá fora, mais você desconecta do ser de amor que você é. É por isso que é tão importante você se focar apenas no seu coração, apenas no seu interior, né? Então, muita informação desenforma. A única verdade está dentro e a única verdade absoluta é o amor. É só isso que vocês precisam saber. Não precisa complicar. Acho que é isso. <risos> É, queria eu, completar, eu... Rick, porque as pessoas às vezes é, vêm com muita confusão, né? De que tal pessoa falou isso, tal pessoa. Falou, eu não, nunca indago nenhuma história. Eu acho que a gente simplesmente sai do racional e vão mais para o coração. Eu acho que é isso que é. é, e, é mais importante. e é isso que, que entra naquela, naquilo que a gente estava falando, que fica repetitivo. Que, porque assim, o... eles sempre dizem joga no coração. Joga no coração. Ah, pode vir. Dez pessoas falar para mim, para você, para quem está aqui assistindo, para várias outras pessoas. Não, Jesus foi isso. Não, Jesus foi aquilo. Não, Jesus foi, não, não foi para aquele caminho, foi pelo outro. Mas, na verdade, você sente a energia dele. Você se conecta com ele. você É, é, é isso que é o importante, é isso que, que eu acredito que ele vem ensinar para gente. Que ele Sim. vem nos mostrar, trazer, que é você... A sua conexão. E aqui, por exemplo, nas conexões que a gente faz, sempre foi dito isso. Ninguém vai ter verdade absoluta, inclusive. Rick, uh, voltou? Espera não... <risos> aí, que, que deu uma pausada aí. Espera aí, você está meio Eu congelado. Acredito? Agora, voltou. Voltou. <risos> Então, uh, aqui a gente sempre faz, vem essa orientação, inclusive, da egrégora, para frisar, né? oh, uh, a gente não traz verdades absolutas, inclusive não acreditem em tudo que a gente traz. Jovem no coração, busquem em outros locais, vão formando a sua própria conexão, porque essa conexão ela é a mais pura que você encontrará, a do seu coração, que nada mais é do que a sua alma, do que você mesmo. É, você sabe, Rick, apresentar. eu não sei se, se eu já te contei isso, mas é, eu nunca li livro sobre espiritualidade. E Chico Xavier, eu conheci o ano passado. Eu nunca quis me. Eu é nunca minha. me interessei em ler nenhum livro de espiritualidade, porque eu sempre falava assim: cada um vai falar uma coisa, cada um vai contar uma história, porque cada um de nós tem a sua própria verdade. Então, se eu quero saber de alguma informação, eu preciso somente ir para dentro. E isso foi o que eu fiz há mais de 15 anos agora. Esse foi o meu caminho, de nunca procurar lá fora informação alguma. Então, livro de espiritualidade eu nunca li. Esse foi o meu caminho, porque meu a caminho. gente precisa sentir, toda a resposta está dentro de nós, a gente só tem que saber acessar essas respostas, né? É no silêncio. Não, com certeza, eu já fiz um caminho um pouco diferente, eu li todos os livros eu do Kardec, sei. lá quando eu comecei, mas não vi, é, depois é. acabei lendo, até as pessoas perguntam, você leu todos os livros do Chico? Eu disse, não, é impossível ler Chico, não que impossível, Mas é válido esses livros, ensinamentos, né? Uhum. É, que, mas na verdade eles abrem conexões sempre diferentes de forma de você buscar a sua própria verdade, você jogar também no, no, no coração. Eu acredito que que eles, vamos dizer, fizeram um papel lá, e uhum. fizeram um papel lá, no, eu digo, naquela época onde aquilo talvez se fez necessário, e hoje existem tantos trabalhadores como você, como eu, como muitas outras pessoas que estão levando mensagens, que estão auxiliando de, da forma que for, né, nessa caminhada coletiva que a gente faz, e acredito que para esse momento, então, são importantes e tem formas, inclusive, diferentes também. Eu acho que cada um tem o seu processo, né? Mas eu acho que tudo isso já está dentro de um acordo que a gente faz quando a gente nasce. E o meu acordo com eles foi que eu seguiria um caminho onde todas as informações seriam passadas por ele diretamente. E, e para que eu conseguisse acessar essas informações, eu teria que me esforçar me disciplinar para ir para dentro né porque esse esse foi o meu caminho então todos os ensinamentos que eu passo são ensinamentos que eu recebo direto do meu coração e não de um livro é por isso que eu nunca cito livro algum agora livros de ciências livros de, de física quântica tudo que tem a ver com epigenética esses livros é o que eu mais tenho aqui em casa tenho mais de 150 livros de epigenética de física quântica isso sim Agora, livros de espiritualidade, foi uma coisa que eu nunca comprei. Então, é, esse foi o meu caminho. Eu acho que cada um tem o seu, as suas próprias escolhas e todas, todas são válidas. Tudo que leva você ao conhecimento e leva você de volta ao seu coração, tudo é muito válido. Né? Isso. O... Eu estava vendo aqui que está dando uma oscilada na, na internet, mas a gente <risos> vai, vai dando certo. O, é. o, o que... Mas, assim, para a gente finalizar aqui, está me ouvindo, né? Para a gente finalizar esse, esse encontro de hoje, uh, seria muito mais do que tudo isso que, que, a gente, que a gente falou, né? Seria a conexão que nós também conseguimos fazer nós todos aqui juntos, a gente está passando a live em dois canais, estamos elevando os nossos pensamentos, as nossas frequências, em prol, em prol de nos conectarmos com a nossa verdade. Deixa eu ver, uhum. acho que parou de novo. Não, não, não a gente está escutando. De nos conectarmos <risos> com a nossa com a nossa própria verdade e, ao mesmo tempo, estarmos aqui buscando a nossa conexão com a essência do Cristo num dia que é, é o dia, vamos dizer assim, escolhido dentro do calendário aqui, estamos no calendário gregoriano, para nos conectarmos com essa ressurreição do Cristo e, por que não, a nossa própria também. Então, o que eu queria deixar para a gente finalizar aqui é essa essa reflexão, essa forma, esse agradecimento de podermos estar aqui, tendo essa oportunidade, atingir essas frequências, atingirmos essa vibração conjunta. Então, sou muito grato a você, Karen, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, todas que irão assistir. Então, eu finalizo aqui com isso, deixar você também de, para passar alguma coisa para as pessoas. Gratidão. Gratidão, Rick, pelo convite. Na verdade, está passando os dois canais. Gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente nesse momento, nessa né? uma hora, dedicando o seu tempo para vir compartilhar conosco do seu amor, do seu carinho, né? Para a gente compartilhar esse conhecimento aqui todos juntos. Obrigado por todos os comentários que vocês fizeram aqui participando. Né? E foquem sempre naquilo que, que mais importa. E hoje é um dia tão especial para a gente lembrar da ressurreição de Cristo, mas que essa ressurreição comece em cada um de nós, para que a gente faça a escolha em renascer, para que a gente se torne o um novo ser humano da nova terra, que é puro amor, né? E é só isso que importa, de saber o que estamos fazendo aqui. Viemos apenas para manifestar o amor. E ninguém consegue manifestar o amor se não for através da alegria e se não voltarmos para o nosso coração. Então que todos vocês possam ter um lindo dia de Páscoa, né? um lindo domingo, aí, um final de tarde no Brasil. Que todos vocês possam sentir a paz, a alegria, muita harmonia com a família. E muito obrigada por todo o amor e carinho de vocês. Então, um beijo no coração. Então, pessoal, até mais. A gente vai se vendo por aí. Gratidão. Tchau, gente. Gratidão.